Olha a bazuca de lado! Ah, não, hein? Mas ó, tá rolando aqui? Ó, nem, nem mira, tio, só explode! Uma Ubisoft teriana Montreal House The Productions Far Cry Esse é o Far Cry New Jonas, hein? Vamos se ligar! Uh -huh. Ó, saíram da escotilha. Ela tinha apenas 6 anos de uh -huh. idade quando ela saiu fora. Beleza, o seu Martin Nelson estava colhendo as suas plantações so tranquilamente perfect. e o que, que acontece que tava uma criação to to de galinha slowly, tudo era feliz e profissional Our nessa época really não, é ué eles it estavam não não ali fazendo fácil, os seus geradores tocando as suas guitarras profissionais nice. um dia de repente os Locke Nelson chegaram torturando os Locks no local ó até que uma coisa aconteceu, o estava ali É, tá bom Ó, <risos> oh, Montana, pra quem lembra Montana Sorocaba <risos> Achou né tio? Pois é, eles me chamam de Captain, porque eu sou Capitão Caverna Vamos seguir, hein Beleza, esse aqui é o Creitinho, amigo da missão cavernal O que que acontece? Ó, oh, o Nelson Bex está nervoso Estava caminhando para a esquerda e para a direita Alguma coisa estava acontecendo lá fora Mas o Caverninha já está ligado Ó, oh, ó, oh, oh, pera aí tio Vamos trocar ideia com esses Loki aqui? Me parece que a espingarda cavernal tá por aqui, tio, ó. Achamos umas vodka, uns marboros, uh. altas, outras paradas. Tá rolando uns livrinhos bentos. Na verdade, é um med kit. Tranquilo, ó. Temos que sair fora, hein? Ó. Pera aí, esse Loki não vem? <risos> Vamos logo! <risos> Beleza. O que acontece? Deu um soquinho só pra ele seguir. Agora ele vem, quer ver? Ó. Ah, vem correndo, tio, quer é, ver? não vi. olha ser. Soco no. Na... O quê? Para explodir, no tio. Ah, meu Deus, vamos de boa. Tá rolando os botijão aqui. É ah, isso. Flipa para fora. Qual é que é a parada aqui? Não tô lembrado não. Já tá o cheio é de item, tio. Ah, oh, meu Deus, é, é os mesmos do outro Far Cry. Ah, ah, ah. Beleza, derrapa para fora. Pula na rampinha. Ô, oh, meu é também. Ó. Oh. Nossa. Olha. Beleza. Ó, ó, ó, tá rolando mais lock lá fora Tem inimigo já Altos presuntos no chão Ó, oh, já flipa aqui, tá rolando lock Que já acharam Ó, oh, louco, já acharam peraí, peraí, peraí. Rapaziada, eu só preciso de uma arminha Ó, oh, tem um lock aqui Pega um, Ô, oh, peguei a arma Ô oh, meu, pega a arma e tio Nossa senhora, você vê a arma, tem que carregar Ô, oh, meu Deus, e aí, tiazinha, tá de boa? Ó, oh, é só, nossa, 200 pontos no seu olho A pegou arminha? Ah, aí já era. bicho vai pegar, meu filho. pegou, já zeramos. Estamos perto de zerar. Estou calmo. Ô tiozinho, aí? Vamos zerar logo. 200 metros dos locks. Flipa. Peraí, tá rolando outro lock aqui? E aí tiozinho, tá de boa? Nossa, escorregou no pescoço. Percebe outro lock aqui? Oh, aí, cai, aí, Tio tio joelhinho de Aquiles. Estou calmo, tio. estou calmo, pega aqui o, o Loki e o outro Loki também. Ó, oh, ó, oh, localzinho roxo, o Loki tá tentando abrir aqui, ele é truta ou não? Você tá de boa? Ô tio, você tá de boa? Ai, esp... Ai, meu Deus, escorregou tesourinha. Ai, vamos abrir isso aqui, tia. Oh meu Deus, cheio de arma, tem Loki aqui, calma. Cadê? Cadê? Ô, que... oh, é você, tia? Que que é do bem, que que é do mal aqui, tio? Fala pra mim. Eu sou ladrão, rapaz. Sniper! Já jogo? Ah, meu Deus, cadê? Cadê o loco? Oh, ó, oh, ó, oh. ó É ponto RPG, tio Pela ódio. gente tá de boa Tem bazuca aqui também, jogo? Peraí, vamos trocar uma ideia agora com esses loco Olha a é bazuca de lado Ah, não, hein? Mas ó, Tá rolando loco aqui? Ó, nem, nem mira, tio, só explode Ah, eu curto, bazuca, curto E aí, tio, você é do mal? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Porque você é do mal, ah! cheio de lock em cima do trem? É ah, sim, o cara é minha, hein? Carminha só para treinar, tio. Ô oh, meu, Deus, de boa. Arminha, arminha é lindo, tio. Ô oh, louco, tio, e aí dentro do seu binóculos. Ó, ah! oh. ai cai. Tem que ter cheio de lock, tio. Esse negócio é de ponto, tio. Tem que arrebentar. Ó, tá, escopreta! Rapaz, chama escopreta ali atrás, hein? Depois eu aqui. Olha aí, escopretão! Agacha seu nó aqui. Eu quero essa escopreta ali, tio. Escopreta. O jogo não agacha, tio! Ele tem que ser só zoinho, ó. Ô, oh, meu Deus, jogo de RPG com zoinho. O que? Acabou as balas! Tem que escapar pra lá e agora? O que, que eu faço? Tô lembrar não. Tá pegando fogo aqui, né? Firmeza. Pega as munição! Carrega, bica. Vou ter que dar um Mortal combate. Vamos dar o um Mortal combate. Ô, oh, louco, de escorregou! Pegamos, pe, pegamos a arminha de novo, pegamos a arminha. Pegamos a minha bicatória de olho. Bica, zoinho. Ô, tiozinho, tá de boa aí! Nossa, zoinho vale 200 pontos, seu Loki! Ele já escorrega, sai fora! E aí, tiozinho, o que, que a gente faz? Nossa, é motinha? Ô, porcas! Vem, porcas! Rapaziada, cadê essa porcas? Caiu, hein? Caiu da modinha hein? No local. E aí, tem Loki aqui, hein? Ó, carroça de fogo. Carroça de fogo cheio de ponto. Nossa senhora, tem sniper. Você tem sniper aí, tio. Olha os oi, tio. Ó, vaza, vaza que os Loki tá vindo de Calhambek. Ó, ó, ó, os caras é, cara é forte, tio. Vaza, corre. Tem que escapar. 86 metros. Quem é que é os pilantra? Vem, seus Loki, vem. Tá chovendo bala, tio. Vaza! Oh, meu Deus! Demorou, é nós. Chegando, 20 metrinhos. E diversão Ó, oh, des desmaia no local, o que acontece? O caverninha não comeu, foi pra guerra. Ô <risos> oh, meu, baixou a pressão, mas aí já tinha matado todo mundo. Aconteceu essa <risos> p... cara. simplesmente o caverninha. Ô, oh, louco, hein, tio? O habitat natural do caverninha. Aí eu curto, hein? Tranquilo. Tá rolando no um viado bento aqui? Que parada é essa aqui? O oh, viadinho veio. Chega aí, seu Loki! Vamos trocar ideia! O caverninha tá faminto, tio. Três dias sem comer! Ah! <risos> Ah, escapou, tranquilo, vou trocar ideia com a tiazinha ali Ô, oh, louco, tio, já tá rolando uns lutão é é o Vamos seguir os viadeiros aqui Os viadeiros certeiramente Nos levará ao baú do tesouro Dos viadeiros Ó, ó, ó, já pulando na casinha aqui O cara é profissional do parkourista, tio Vamos se ligar, ó, já tá rolando uma bolsetas Já tá rolando os carrinhos todos pichados aqui, hein Beleza, tem que chegar no túnel do amor Já peguei munição Vamos continuar nesses lados aqui, ó Vap Ó, ó, ó, ó, a balada ali, ó, a balada tá lá Ó, oh, o bezerrinho do amor vai nos mostrar e nos guiar nesse caminho magnético Ó, é okay. oh, chegamos aqui, já, já achei umas munição aqui super suspeita, tio Nossa, eu peguei no ato Ó, oh, cai pra dentro Flipa Tá, ó, oh, oh, tá rodando uma paradinha aqui v Vamos ver qual é que é, tio Ó, oh, meu Deus. Pra fazer as armas aqui tem que ter um, uns material especial Oh, meu Deus do céu, vai ter que comprar pelo eBay. Demora uns 3 dias pra chegar, então a gente vai no soco mesmo até nós achar uma arminha Não. Beleza, tem que achar 14 componentes na porcaria da, da balada aqui. Tranquilo. Flipa na casa. Ó, oh, ó. Oh. Já achamos os Black and Decker. É o quê? Ó, tá rolando uma marmita aqui. Pega. Vamos pular aqui de ponta? O tiozinho é profissional, hein. Ó, oh, pegamos uma marmita 2. Tá rolando mais outras paradas aqui. Tem que achar a cesta básica, a cesta básica é lotado de componentes, hein? vamos ficar ligado. Ó, ó, ó. Já chama aqui uns choriukens aqui no chão? Ó, ó, ó, casinha aqui toda suspeita, tinha uma cesta básica escondida atrás das paradas aqui. O que é aqui, seu Loki? <risos> meu Deus do céu, hein? Ô tiazinha, você tá mentindo, né? O Ô tiazinha, cadê os bagudinhos? Ô <risos> oh, meu Deus, escorregou o pé, foi mal. Me, me, me parece que esse local contém outras paradinhas aqui. Será que fora da casa tem material, Bento? Ó, pegamos o, o Adão. É o quê? É propício pra bicar os olhos dos Loki, hein? Vamos ficar esperto. Ó, fitão. Outra cesta básica. Já tá quase. Acha mais três fitão que a gente consegue. Ó, ó bicamos a porta. Ô, oh, os fitão aqui esperando. Vamos lá, tia. Vamos vamo construir essa, essa bazuca aqui. Ó, derrapa pra mesa. Flipa. Agora eu quero ver não fazer esse negócio Tranquilão, ó, pegamos aqui a arma Beta, tiradora de Navalha Sensodine Beleza, agora a gente tem que chegar na ponte Vamos chegar na ponte e mostrar pros lock Quem que tem a arma Sensodine profissional, hein Vamos vamo trocar uma ideia de perto com esses locks Tranquilão, viadinhos de novo Nos mostre o caminho Pra quem não tá ligado no Far Cry Os caras treinaram Os viadex para ser GPS, esse negócio de GPS no telefone não funciona, os viados tem os atalhos mais profissionalizados, vamos ligar Beleza, é lá em cima da ponte, hein Ô oh, meu, como a gente sobe aqui viadex, os viados abandonam, ah, os viados deixam na espera da ponte aqui, tem... deve ter uma escada Não Peraí tio, peraí, estamos perdidos no local aqui, os viadinhos sumiram, o GPS perdeu o sinal Peraí, para subir na ponte É isso mesmo é Por ali, hein, na parte do X X-Bill. É o quê? Aí vai ter ação, ó, hein? ali a bazuca canta Vamos ver é, oh Deus, é, é só subir a paradinha aqui, o Caverninha tá marcando Ó, ó, ó, é truta É truta, é truta <risos> Toma, só logo, deixa eu Eita, de é Eita, de boa Pegar é a prima do eu. pistolinha, ó oh, meu Deus Aí zera o jogo rapidão, hein Ô oh, caverninha, não zera com essa pistolinha, pelo amor de Deus Beleza, flipa no meio do mato Atravessa o pântano Ó, oh, ó, oh, já, já sobe ali Passou daquele cabo de bento ali? É guerra, tio. Cabo de bento é guerra. Beleza. Ó. Flipa, parcura, derrapa. Nossa, tá rolando um milhão de lock aqui. Tamo no ninho dos lock, ó. Vamos fazer 200 pontos. Tem que fazer 200 pontos. Peraí, tio. Tá rolando altos aqui, hein. Aqui, aqui é fúria benta. Vamos duzentar. Ô, oh, meu Deus. Toma o todinho, toma o todinho. Ah, meu Deus. Toma esse Toddinho refrescante. O tiozinho ele é rápido, hein. Os caras foi espertos no jogo. Aí ah, vai bater no site ó. 200 pontos. É nós Pela hora. ó, Outro todinho. Mágico. Ó, ó, ó, ó, E aí, tio? Vamos vamos perto Pica 200 Tem que ser só no 200 aqui. É, ué. Oh, aí, cai, hein, tio. Escorrega. Ó, ó, ó, ó. Ó, tiazinha aqui. O oh, tiazinha, pelo amor de Deus, hein? Nossa, toma esse todd maravilhoso! Pelo amor de deus tio... Oh, Olha aqui tem sniper, é minha! Confiscada, e não me deixe essa! laser e tudo mais! Ah! Oh, louco, vale isso? Sim! Oh, ó, franja! Ó, oh, ó! Oh. Cadê a arminha da, do, do Loki? Ah, tá aqui tio, ah... Ei tiozinho, tá de boa? Vamos trocar ideia aqui. Oh, o Loki pulou já? Tietuzinho. Manda os 200 pontos. Ô, oh, louco, tiazinho. Tem uma tiazinho aqui? Tá aí, de boa? Pera aí, tia. pera aí, pera aí. Calma, tia, calma. Ó, oh, franja, 200 pontos. Tem mais? Tem, Loki. Nossa, onde é que tá o Loki? Toma estodinho todinho. louco, já tomei alto estodinho em jogo. O oh, jogo pilantra mesmo, hein? Olha aqui, de sniper. Vou pegar sniper aqui que os Loki tá, tá, tá mexendo, hein? tá mexendo, ó, oh. zóia, tem mais um Cazuza aqui, ó, ó, oh. oh. manda mais pontos, tem que rolar, escopreta, hein? escopreta, eu escutei, se você escutou, escreve aí, eu escutei, cadê, peraí, tem, tem, tem escopreta aqui sim, hein, olha aí, tio. aí zera, aí zera rapidão, tio. zero esse jogo, malandro, vou fazer só 200 pontos com a escopreta, hein, ó, oh. Não. Rapaziada. Uh, Tortou louco, hein? Ó. Ah, oh. <risos> Beleza, vamos cair pra dentro. Oh. Cai pra dentro. boy. <risos> Já atravessa a balada. Bica a porta. Algumas horinhas depois. Ah. Vida pro resto da sua vida. Ó, ó, ó, ó, casinha sagrada, hein. Ó, oh, meu Deus, chegamos na casinha sagrada. Esse é, zeramos!